Bom, vou continuar compartilhando com você trechos importantes desse livro aqui, Segredos da Mente Milionária. E dessa vez, é, eu quero compartilhar com você um trecho aqui que é um dos arquivos de riqueza né, que o livro menciona. Ele menciona 17 arquivos, ou seja, pensamentos né, que diferenciam quem é rico e quem é pobre. E um desses pensamentos, uma dessas frases, está né, aqui no arquivo de riqueza número 1, é o seguinte, quem tem a mentalidade rica, ele pensa, eu crio a minha própria vida. Quem tem a mentalidade pobre, na minha vida as coisas acontecem. É o famoso, deixa a vida me levar. Isso é uma das primeiras coisas, né? Quando a gente aprende, começa a estudar sobre esse assunto aqui, isso é uma das coisas básicas, mas é muito bom a gente estar tá sempre relembrando, né? para ver se a gente não tá caindo numa cilada. Se eu crio a minha própria vida. Essa é uma frase muito, muito forte, muito poderosa. Será que você, com relação à questão financeira, você tem isso instalado em você? Ou você ainda tem aquele pensamento de, por mais dura que a palavra seja, de vítima? Porque é isso. Ou é protagonista ou é vítima. Não tem o meu termo, tá? Como que eu posso saber se eu tenho um pensamento de vítima? que até diz, olha, a primeira coisa, a culpa é dos outros, né? Então, pô, não tem dinheiro por quê? Essa, esse governo aí do Bolsonaro, foda, não sei o quê. É, não, mas é porque o Lula acabou com o Brasil. Cara, não. Não. Na, na época que era o Lula, agora que é o Bolsonaro, daqui a pouco vai ser outro, vai ser o mesmo. Sempre vai ter gente ganhando dinheiro. Sempre, sempre, sempre. E de forma honesta, de forma digna, sem ser passando os outros para trás. Então, não vem com essa de que o, o governo, cara... Eu vou depois fazer um vídeo falando especificamente sobre essa questão de governo, mas, em resumo, não importa. Ah, quem vai ganhar? Às vezes a pessoa fica tão... Cara, independente de quem ganhar, eu vou continuar ganhando dinheiro cada vez mais. Tá? Isso é um pensamento, essa é uma verdade que eu tenho aqui na minha cabeça. Ah, eu tenho uma preferência? Se fizer... Tem, né? mas se não for o caso, tudo bem. Se não for o caso, tá tudo bem também. Eu vou continuar prosperando independente disso. Então, essa é uma das formas. Será que eu estou tendo um pensamento de culpar os outros, né? E aí pode ser o governo, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o chefe, né? Uma outra forma aqui, olha, sempre há uma justificativa, né? Será que você tem esse pensamento? Sempre tem uma justificativa? O que, que é isso, né? Aqui até sinto um exemplo, né? Uma frase que às vezes a pessoa fala assim, É, não, mas o dinheiro pra mim não é tão importante. O dinheiro não é tão importante às vezes o cara tá endividado, tá lá ferrado, tá não sei o quê. Não, mas o dia não é tão importante, cara, às vezes você tá ficando sem dormir por causa disso. Só que é uma justificativa pela incompetência de fazer acontecer, então eu prefiro falar que não, não é tão importante. Não é um pensamento de protagonismo também. E uma terceira forma que fala aqui é viver se queixando, né? Então, pô, aí é quem aguenta, né? Quem aguenta isso? é, mas está tudo muito difícil, é, mas isso, mas aquilo, cara, não, não. Esse é o pensamento básico, o pensamento de auto-responsabilidade é básico. Então, é, se for o caso, repita todo dia isso, eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. E eu costumo dizer, no início, isso é meio doloroso, é chato, por quê? Boa parte das vezes, quando você descobre isso, tá uma merda, né? E fala, pô, eu sou responsável por isso aqui? É. Né? Se você não quiser passar por essa dor, vai ser difícil, né? Porque é, é gostosinho, né? Culpar o governo, culpar não sei o quem, culpar não sei o quem, mas, no fim das contas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, tenha esse pensamento. É obrigatório. Eu crio a minha própria vida. Tá certo? E... Sempre repito, se você quer realmente mudar a sua mente completamente, né, eliminar a escassez da sua mente, criar uma mente próspera de forma simples, rápida, praticamente automática, para que nunca mais falte dinheiro para você. Conheça aqui a reprogramação de estar sua prosperidade. Confira se ainda está num valor especial. Se tiver, corra para fazer aí a sua inscrição. Se não, é, adquira no valor que tiver lá, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Ok? É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.